O Atlético Clube dos Líderes está de parabéns. Faz 40 anos de história. O dia 19 de dezembro de 1982 foi o dia da fundação deste pequeno grande clube. Que orgulho! Que família se formou! O Atlético Clube dos Líderes é mais do que um clube de futebol. É o simbolismo da amizade e ao mesmo tempo do querer vencer. Pertencer a esta família é como pertencer a uma religião e ir à missa todos os domingos, quer faça chuva ou faça sol. Nestes 40 anos de vida do Atlético Clube dos Líderes, foram tantas as emoções à flor da pele. Todos os fins de semana havia um jogo para vencer. O pensamento durante a semana era sempre nos líderes, e aquelas horas no fim de semana estavam reservadas. Foram tantos os plantéis de sucesso, tantos os equipamentos lavados e chuteiras gastas. Tantas caneleiras, kits e pomadas, tantas ligas e coxas elásticas. Tantos sacos e fechos estragados, tantas bolas passaram pelos pés. Tantas concentrações e folhas de presença assinadas. Tantas cotas e multas pagas, tantos jogos, tantas táticas. Tantos cantos, tantas fintas e simulações, tantos passos e demarcações. Tantos livres, lançamentos e jogadas combinadas, tantos bolos espetaculares festejados, tantos abraços, tantos remates bem direcionados e outros para as couves, tantos penaltis e tantas redes a abanar. Tanta esperança em dar a volta a resultados menos bons. Tantos campos e balneários conhecidos, tantos banhos de água quente e fria. Tantos jogos em terra batida e lama, tanto relvado sintético pisado, tantos jogos debaixo de chuva e frio, sol e calor abrasador e até jogos internacionais houve. No balneário, foram tantos os gritos de guerra antes das partidas, tantos berros, tantos conselhos, elogios e críticas nas orelhas, tantos risos, tantos choros, tantas brincadeiras, brincadeiras entre, entre todos e, e ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo tanto respeito, tantas festas de aniversário em garagem, em quintas e restaurantes, tantos discursos sérios e de perder a rir, tantos jantares e convívios entre todos. Muita garra e suor deixado em campo em cada jogo. Pelo meio houve algumas desistências e alguns paraquedistas, algumas lesões, ossos e membros partidos, arranhões e sangue, mas tudo isto fez parte do caminho e do sucesso. Neste clube, o ser titular sempre foi uma guerra e nunca era fácil, mas o mais importante sempre foi o convívio e o estar com os amigos, o jogar bem e a vitória conseguida, era o objetivo final pretendido. Várias gerações passaram pelo Atlético Clube dos Líderes, tantas vitórias, tanta alegria, tantos amigos se fizeram, e amizades estas que por certo duraram para sempre. Infelizmente alguns desses amigos já partiram, mas deixaram o dever e propósito de vida cumprido. Para, para sempre, sempre serão lembrados. Nestas quatro décadas de história, nem tudo foi positivo. O Atlético Clube dos Líderes aprendeu com os erros e coisas negativas e isso fez com que o clube se mantivesse vivo e se tornasse mais forte e resiliente. Ao longo de 40 anos, o Atlético Clube dos Líderes sempre teve plantéis recheados de bons jogadores. Cada plantel era melhor que o outro e onde a mistura da experiência e sabedoria de uns com a juventude e irreverência de outros era certeza de sucesso garantido. Mas, o grande segredo sempre foi a exigência, o querer mais, o cumprir regras estipuladas, ter organização. O fazer melhor e o ser diferente de outros clubes. Esta exigência sempre teve o exponente máximo no seu presidente honorário, Lourenço, onde a sua pessoa vivia futebol e onde tudo e todos teriam de ser exprimidos de toda a sua capacidade. Era pedida exigência máxima e ninguém poderia falhar. Como diz um velho provérbio árabe, um exército de ovelhas liderado por um leão conseguiria derrotar um exército de leões liderado por uma ovelha. Muito, muito obrigado, obrigado Lourenço, Lourenço, pela tua liderança ao longo de todos estes anos. É assim que se faz, e se fica na história, razão pela qual o Atlético Clube dos Líderes ainda cá está, e assim continuará a firmir tu na procura incessante de vitórias e sucessos. Ser um verdadeiro líder não é para todos, mas está intrinsecamente enraizado em toda a gente deste clube. Obrigado a todos por estes anos cheios de grandes jogos, sucesso, de boa companhia, de amizades verdadeiras e camaradagem. Muitos parabéns ao Atlético Clube dos Líderes pelos seus 40 anos de história. Para finalizar, convido todos os jogadores a levantarem-se e a darem o grito de guerra, seguido de uma grande salva de palmas de todos os presentes. O Presidente Alex tomará a iniciativa de dar voz ao grito de guerra. Muito, Muito obrigado, obrigado e, e bom Natal, Natal a, a todos! A todos.